com vistas à isenção de aplicação de parcela variável por indisponibilidade associada à manutenção corretiva do Banco de Reatores da Subestação Mesquita, que foi realizada dentro do período de desligamento para seccionamento da linha de transmissão Mesquita Viana 2 na Subestação Mutum. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 2. Processo 48.500.19.02.2022.72. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face do auto de infração número 18-2022, lavrado pela superiores de fiscalização dos serviços de eletricidade SFE. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3. Processo 48.500.0008.28.2010.33. Recurso administrativo interposto pela hidrelétrica Médio Norte, LTDA, em face do despacho 2875-2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 4. Processo 48.500.00.86.00.2022.25. Recurso administrativo interposto pela Santana Transmissora de Energia Elétrica S.A. em fase do despacho 3.318.2022, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão S.R.T. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. O item 5 será distribuído por conexão aos processos 48.500.005500.2021.66, 5501.2021.19, 5526.2021.12, 5527.2021.59, associados ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 48a sessão pública ordinária de distribuição de processos 2022, tendo visto chegou quarto, inciso segundo da norma de ornição anel número 18. Os. Processo processos de mesmo número. E o assunto é o recurso administrativo interposto pelas empresas SPE-EPP2 Centrais Elétricas LtdA e SPE-EPP2 Itaguaí Energia LtdA, em fase dos de despachos 3.348-2022, 3.349-2022 e 3.350-2022, emitidos pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG. Esses, então, foram para o diretor Fernando. O item 6 será distribuído por conexão aos processos 48.500.039.21.2012.61 e 16.65.2017.82. Sosteados ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, na 33ª Sessão Pública-Ordinária de Distribuição de Processos 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de condição anel número 18. Esse, então, é o processo 48.500.00.16.65.2017.82. Aplicação de penalidade de à central geradora, à central hidrelétrica Armando Ribeiro, SA, em decorrência do de descumprimento do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Armando Ribeiro. Esse, então, como diretor, Fernando. Item 7. Processos 48.500.0039.64.2016.71 e 39.62.2016.81. Autorização para São Pedro Energias Renováveis LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Angicos 8 e 9. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tille. Item 8. Processo 48.500.0026.61.2014.79 e outros. Autorização para Ventos de São Januário Energias Renováveis S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas. Ventos de São Januário 2, 7, 8, 9, 12 e 24. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 9, processo 48.50.0042.49.2016.55 e outros. Autorização para a PEC Energia SA implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Serra das Almas 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 e. Nem sei. Mas sorteio. É, Diretor Ricardo. Item 10. Processo 48.500.0013.02.2022.12 e outros. Autorização para Quinta Solar Energia LTDA, implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas. Litoral Piauiense um a vinte e dois. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item onze. Processo quarenta e oito mil quinhentos, zero trinta e três, quatro meia, dois mil e dezenove, sete três. Autorização para a Empresa Desenvolvedora de Empreendimentos Energéticos LTDA Implantar e Explorar. A Central Geradora Fotovoltaica Urucuia 1. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Tem 12 processos. 48.500.0018.25.2020. 99, 17, 70, 2020 e 17, 18, 19, 2020 e 31. Autorização para rim industrial S.A. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas CAP 1 a 3. Diretor Fernando. Item 13, processos 48.500.04.193.2016.39.24.02.2018.71 e 65.6.2020.15. Autorização para a Voltália Energia do Brasil LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Vila Lagoas, 156. Diretor Fernando. Item 14, processo 48.500.03.17.2023.36, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Alto Fêmeos 2. Diretor Fernando.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 Acho que é o Westfalen, né? Vamos lá. Item 16. Processo 48.500.0003.86.2023.40. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE, Subdistribuidora de Energia, SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição sub, é, subestação Santa Maria 3, Santa Maria 6. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 17, processo 48.500.0002.84.2023.24. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço de administrativa em favor da Shell Brasil Petróleo LTDA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV UFVs Draco Solar. Substação Arinos dois. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item dezoito. Processo quarenta e oito quinhentos. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Companhia de Eletricidade do Amapá, das áreas de terra necessárias a passagem à passagem da linha de distribuição Quaracinunes, Serra do Navio. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 19, processo 000. 2023 2023.44, declaração de utilidade pública para fins de instituição ou serviço administrativa, em favor da Equatorial Pará, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Tucumã, mineração Caraíba. Vamos ao sorteio. Diretor, é Item 20, processo 48.500.0003.60.2023.00, declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa, em favor da Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, das áreas internas necessárias à da linha de distribuição ramal Sorocaba 8. O diretor Fernando. Item 21, processo 2023.71. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Equatorial Alagoas, distribuidora de energia S.A. Das áreas de é necessárias a passagem da linha de distribuição matriz de Câmara Gibi, é, Costa dos Corais. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo.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 das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Joinville-Sul-Itajaí-2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 23, processo 48.500.00.59.50.2019.34, alteração a pedido da resolução autorizativa 9.327-2020, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição servidão administrativa, em favor da Amazonas Energia SA, das áreas de terra necessárias à passada da linha de destruição Lexuga, Rio Petro da Eva. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. E item 24, processo 48.500.004378.2021-19, alteração a pedido da resolução autorizativa número 10.624.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da interligação elétrica Rio Grande S.A., das áreas necessárias a passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Ibiúna, Tijuco Preto, Circuito 2, na subestação Sul. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo Laborato Tini. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a terceira sessão pública ordinada de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e como ainda não tinha feito o sorteio, um bom ano novo para vocês.